E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal rima HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Só rima rara que eu mando na tua cara, porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falando minha pesada, e infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento. Mano, eu consigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que eu bravo?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 E eu o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão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 do Minecraft. Ah, não é isso não, meu mano, adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não, é o melhor a situação Daqui eu parto pro funk, encosta no meu pião Encosta ah, no meu pião, ah, que eu tô na situação Um salve pra Zona azul que é o um passinho do magrão ah, é. Que é só pro é SP e siga que rima longe, não vai dar pra você O vazio do Rio de Janeiro, Enquanto eu faço rap da viela, Tia Massa vou mandando o passeio do menor na favela. O Rio de Janeiro é um brio meu parceiro, se se esconde. Eu tô beijando o ombro, que o recalque passa longe. <risos> Ove Tiago Ventura que eu trago no argumento Tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300 ah! E agora você cai que eu já pego no microfone Então sem ver respeito, pai ah, Na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no pula do Tiago pra combinar com o do rap Porra, enquanto eu faço rap, pode pá Hoje eu vou te atropelar, na adianta ele te bancar <mulha>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 Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmere essa conquista, porque eu sou medalhista E ouro tá no meu peito Você parceiro, mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte e falar que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante, você perde o interesse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 Você perdeu, você não sabe o que, que aconteceu, você se fudeu A vida tá tá pilotando, mas o piloto sou eu Aí, você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar, porque não teve capaz de prato, porra Então deixa que eu rimo, mostra como funciona Por isso que eu faço verso, que é desse jeito É, Você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop Gira em torno de respeito Sendo que você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 a cultura de respeito, mas tem que respeitar para ser respeitado. Cultura de homem, é cultura de homem, por isso que agora vou rimando com a fé. A cultura não é só pra homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. <com. continham> o Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala, pai, Por isso no verso você não foi foda. O guia de paga as contas das mulheres dentro da sua casa, você é machista, quando você okay. chega na roda.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 Você é inimigo do beat. <risos> e você é o inimigo da rima porque não rima bem. Agora é que, que agora foi ter que censitar ninguém. Ei! O Johnny vai perder, por favor, melhore e quem segue ele acompanhe os próximos stories. Acompanha o história aqui do negão. Você não vê o Johnny sendo campeão. Mas fica tranquilo, caralho isso não existe, o tubarão falando que eu sou feio. Ah, vou até ficar triste. Ah, sabe, você prova você tá entendendo que minha rima é macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Oh. Então vai pro caralho. Já que sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Oh. Oh. RJ acabou aqui eu vou praia. Eu não tô nem aí de ser feio. Daniel também é feio. Ele tá pegando o Amel Maia